Ei, Luninha, Tchuguedinha, é? É nós, 15 dia do acontecimento do tomo dele mundial e já estamos começando com a análise de queda 2022. Então, filho, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, seja inscrito, ative o sino, dá um like e aqui embaixo você vai encontrar o endereço da HFW Informática para você conseguir fazer a manutenção do seu computador da melhor forma possível e imaginável. Não me imaginei não sei. Agora vou dar para o seu macho, contato, por favor. É o seguinte, é, separei algumas coisas aqui. Eu vou ficar um pouco Murphy, né, do Robocop, para poder, certo? Porque eu não posso fazer torções na coluna, mas também não posso ficar parado. Mas eu tenho que seguir o tempo do corpo e a conclusão completa seria três meses, porém a classificação total um ano. Antes disso, muito antes, voltaremos. Um dia de lemos. E eu pretendo já semana que vem já estar tá indo nas atividades normais, porque puta velho, ficar nessa condição não dá, não dá, eu não gosto, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. só sei. Vamos falar e Vamos? Então tá bom. Primeiro e-mail, Alexandre Alexandre. Fala Durval, beleza? Minha mulher está andando há pouco tempo e já está andando forte demais, está se emocionando, entre aspas. Ela está com uma Ninja de 400, O último rolê quase aconteceu uma fatalidade. Espero que agora ela consiga entender o que falamos sobre segurança na estrada. E o que vocês falam sobre segurança na estrada? Porque vocês são um casal. E você não falou o que vocês conversam entre quatro paredes. O que vocês falam? Se qualquer coisa, Alexandre, basta ela me enxergar nesse vídeo e eu acho que não preciso falar mais nada sobre segurança, nas estradas, na vida, na rua. Até mesmo subir uma escada ou deslizar numa calçada. Nós vamos mostrar para você um buraco que tem aqui que tá trazendo transtorno para o pessoal da terceira idade que acabam. Que acabam tropeçando e caindo aqui. A vete pode virar, cortar, achatar e você nunca mais andar. E você não quer isso. Então, por favor, ela é que passa pela mureta e o caminhão. Se puder, dá um reforço aí pra galera, cuidado nas estradas. Tamo junto. Cuidado nas estradas! Se bem que meus piores estamos foram no autóbulo. Mas cuidado nas estradas. É porque na estrada eu ando com a cabeça. Eu não ponho o cu aqui em cima, né? Se puder, manda um salve pro grupo. SRT Serra Race Team. Galera de Curitiba, atenciosamente, Alexandre, forte abraço. Segue o vídeo. Segue o vídeo. Na hora certa. Vou ter que entrar ao vivo no meu chat. Chupa. Você não participa do chat? <tos> Acabei de voltar do chat, então esse vídeo também vai ter chat, onde a gente escreve loucuras e dá uma descontraída. E vamos com o vídeo agora. Percebe aqui a Anibal? Não, aqui o a Nibble já ia fazer aqui algo bonito, ó. Já testou. Dei. Desde... Malandro. Pera aí. Pera aí que eu acho que eu vi o um motor ficando aqui. Ó. Oh. Nossa senhora. Ó. <risos> oh. Se não ficou o motor, foi agora alguma caranagemzinha, alguma coisa. Velho. Caraca, suicide. Suicide. Teve um... Tá bom. Bom, é... Vamos para o próximo e-mail, porque eu não tenho o que falar aqui. Não tenho o que falar. É aqui, ó. Isso aqui, ó. Gastou a chance, entendeu? Igual eu gastei a chance, gastou a chance. Já era. Gastou. Viva agora, até o último dia da sua vida, de sabendo que você gastou a chance. Que você agora tem que começar a usar o cérebro para ficar tranquilinha, tá? É, o cara do lado também, hein? Tem que ficar no jeito também. O cara do meio. Tem... Olha, vou te falar que você tá rodeado de coisa boa. Tá rodeado de pessoal bom. Vou pedir para você. Deixar mais vezes a câmera ligada para que a gente possa ter mais conteúdo Tá bom? Então é isso aí Maravilha Vamos pro próximo e-mail E... Felinha, escuta o maridão aqui o namorado Eu não sei se vocês são namorados Que vocês Que agora até fiquei... Depois dessa... Até não meu cérebro deu uma embolhada Minhas costas até ficou que pode até soltar o colete Obrigado, pessoal É sempre legal pra caraca Fazer esses vídeos Bom, é isso aí Tá, vamos pro próximo Narniano de Narnia, com certeza Rio Grande do Sul Fala, Duro, mas tudo bem, filho? Narniano aqui na escrita. Ah, peraí. Narniano na escrita aqui. Segue o vídeo da minha queda no autódromo Itarumã. Aliás, esse autódromo ele tem sido igual capoava aqui pro pessoal, hein? Tá fazendo muita vítima. No... Não fatal, claro que não. Mas assim, estão caindo, né? É, acho que o mais recente que eu me lembro é de uma S1000 nova. Tem uma que capota, tem uma que passa reta, eu não me lembro. Agora tem uma CBR. Mas tá bom. Nos, tre nos treinos para a terceira etapa do SBM... Seria Superbike Malova? Não sei. Superbike Master? Superbike M-Class? Superbike Mr. Jackson? Categoria Superbike Light. Com minha R1 2008 de pista. Usando pneu dianteiro Slick Pirelli, fim da vida. Parabéns, 31 libras. Maravilhoso. E pneu Super Corsa, 27 libras. Fim da vida também, parabéns, a, a, a, o Slick Super Corsa, muito legal, assim, pneus diferentes, aí vamos falar aqui, a diferença é só o risco, tá ótimo então, é, muito bom, tudo, meio, é, tudo fim da vida, a moto também fim da vida, porque começou 1 2008, ela precisa de uma revisão um pouco maior também, e está treinando uma <risos> menor, pois tinha um par de pneu, Slick Pirelli novo, me esperando para o próximo dia. No classificatório para a corrida. Ah, então você jogou fora na sexta-feira, por exemplo? Muito bom. Vale ressaltar que minha moto apresentou um problema, olha aí, lá. na caixa de marcha. Nessa segunda bateria, tentei dar mais o freando mais dentro, pois não teria quinta marcha para a corrida. Mas ao mesmo tempo, dando a mão com a moto mais em pé, devido aos pneus, andei 15 minutos direto. E na última volta, indo para os box e bem mais lento levo esse Highside. High aqui Highside, com efeito catapulta, que me arremessou para a frente da moto. Então você tomou um tomo de Mundial, é isso? Vamos ver se você tomou um tomo de Mundial. Moto veio a colidir comigo e resultar nessa nossa queda. Manda um abraço para nós das pistas aqui do Sul e do Brasil inteiro. Brasil com Z, que ele é americano. Falei que ele era de Nárnia, tá vendo? Vocês não tomam a ideia? Para o Carlos Bassalos, que segue sempre nos apoiando também. Segue o link. Então um abraço pro pessoal do Sul, um abraço para o Brasil inteiro, um abraço para o do vocês que a gente apoiando também. É... Fica com o vídeo. Eu vou direto do YouTube aqui, fica melhor a imagem. Então é meu recorde da pista, problemas no tran, no câmbio e, e somente até quarta marcha. Highside e queda. Tá no man <risos> Você tá entendendo o que é o meu escopo? Então, tem um confere. Deixa eu ver. São oito conferes, né? Mais um confere. Tá ótimo. É... Bom, vocês podem aprender aqui com o Nariano. Que ele confere sempre ele de estar na pista. Basta um confere, dois no máximo. Oito conferes é muita coisa também. Então não precisa tanto, tanto, tanto confere assim. É, vamos lá então. E aqui nós temos uma CBR. Aqui nós temos um motorradio. Caralho, onde ele vai na sua Um pouco agressivo e foi. Tá bom. Bom, vamos ao que interessa. Porque o que acontece, eu nome? eu olhei a sua curva e nas outras você andou um pouco melhor. Essa curva aí que você caiu, você tem que fazer ela mais V. Então você tem que é, vir e segurar um pouco mais no freio para você ter um pouco de tração ainda, um pouco de RPM, para daí fazer esse V quando você voltar e você voltar e reacelerar, não ser tão ruim e aí como você tá mais inclinado também não te dá esse high side. Igual aconteceu comigo na segunda perna do S. Então tem que transformar essa curva mais em V. Você faz ela duas, de duas formas. Uma ser bem mais dançada e consegue completar. Na outra, você vem um pouco mais dentro e contorna ela, mantendo o acelerador. E também foi bom, porque é, não deu nenhum surto. E na última, é, você vem um pouco mais. Aqui também, a galera tem, é, se afasta um pouco da zebra. Esse aqui tá mais perto que você, ó. Traçado melhor. Não sei se tem alguns bumps aqui, que dá para ver a pista meio trincada. Eu nunca andei aqui. Então é o que eu quero falar, mas... Êêêê! oi oi? Oxi. Olha um pouquinho? O teu computador te deixou na mão. HFW Informática. Narnê, voltou. Ó, se liga. Então, essa é curva 1 aí, ó. Que teria que estar tá mais aqui, ó. Que você... Ah, aqui você põe um negócio que dá aquela é escapada. Mas isso aí é um bumpzinho que dá. E ela dá aquela. Saidinha de dianteira a quase 200. Quase 200. Então tem a saidinha aqui que. O Santo Pirelli, né? Nosso anjo. É... Vamos lá. Ó, longe da zebra. Aí tem essa, essa direita. Ó, aqui tá bom a zebra. E aí vem a curvinha. Ó. Tá vendo que ela é uma curva 180? Ó? Então ela é uma curva que você faz em, em V ela. Ela parece a curva 1 de capoava, mais ou menos, entendeu? Bom. Principalmente dando de mil, dando de mil a curva em V ela é, é, ela é muito importante. Se fosse uma 600 você contorna mais, aí você faz ela mais contornada. Por isso que eu passo de curva nas 600 ele é mais rápido que o da mil. Então na da você tem que ganhar na frenagem e aceleração, bota em pé e acelera. Aí tá a principal, não, é a direitinha, e aí vem a curva, ó, direitosa, paradão já na aceleração, ó, mata muito a moto. Aí tenta trazer mais ela acelerando. Você entendeu a cagada? É. O tombo de Mundial. O tombo de Mundial aqui. O tombo de Mundial. Eu falei, pessoal, ó, oh, eu quero tombo. Estão fazendo. Então, beleza, tá tudo certo. É... Obrigado, pessoal. Não me deixem sozinho nessa aqui, não, tá bom? Together is much better. Agora é o seguinte. Together for Agora é o seguinte, presta atenção. Aqui você para de acelerar. RPM cai. Aí você puxa a moto e não acelera. Aí é loucura. Aí é loucura, e pneu morto, aí é loucura, loucuragem máxima. Então, primeira coisa, entra no embalinho, no embalo de sábado à noite, vem, traz um pouco, certo? E reacelera luxinho. O pneu tá morto, é luxinho. Levanta mais a moto e acelera. Não faz isso, entendeu? Se não é lona, é lona. Então, é isso aí, ó. Eu botei um pouco a mais do que eu devia. Vamos lá, a esquerda, a direita, é que é a curva. De tanto ver já tô decorando ele. Sem andar lá. Olha aí, ó. O arrepender lá embaixo, ó. Aí você traz mais, puxa, meu velho. Mundial. Então eu vou de Mundial. Mundial. Tá? Vamos pro próximo. Henrico Pereira. Salve, Durva. Estava voltando, deu um rolê. Pneus já quentes. Pneu dianteiro Diabo Rosso 2, já necessário a troca, tá? Com 27 libras. Pneu traseiro Metzeler Sportec M5, novo, 28 libras. Por que que o dianteiro menor as libras do que o traseiro, hein? Fala pra mim, filho. Aí eu vou falar. Duas marcas distintas também, não pode. Mas... mas, mas, mas. O M5 e o Rosso 2 é praticamente a mesma coisa. Então, é uma cagada salutar. Não sei se salutar, sei lá uma palavra. Mas é uma cagada ainda que eu vou permitir. Vou passar, vou, passar, vou fazer vista grossa. Vou fazer vista grossa e coluna achatada. para esse negócio que você fez, tá? Achatando aí em 30% a veta, e perdendo um centímetro de altura tranquilamente. É... Fiz a cagada de gravar uma esticada com o celular. Pilotando com uma mão. Puta que pariu. Acabei passando sobre um pequeno aclife. O que que seria um aclife? Uma clive é diferente do declive? O que será que é uma cleave? Temos que colocar e... E e, e acabou o e-mail? Você fez, ah, você fez o um e-mail numa pegada... É, tipo uma máquina de escrever? Até onde vai a folha? A clive e foi esse o resultado. Twister 2020. É... Enquanto isso, eu vou pesquisar sobre a Aclive. Fiquem com o vídeo do pneu morto na dianteira, com a calibragem menor, maior na traseira, segurando o celular com uma mão. direção do terreno considerado de baixo para cima ladeira declive então é então é aclive é de baixo para cima então seria um desnível seria um bumping como eu falo agora não vou falar mais bumping vou falar a aclive gostei do aclive tá é, vamos voltar agora aqui sai da pesquisa vocês fiquem com o vídeo vocês já ficaram com o vídeo né então eu vou colocar aqui o vídeo one minute please one fucking minute Enrico Pereira e sua Furacão 2020. One hand, yes drop. Que que, que, que você aqui, filho? pera, ele tá escorregando com a moto? Calma, calma um pouquinho, vamos lá, calma um pouquinho. Por que, que vocês fazem isso comigo? Eu não posso ir dessas coisas, eu tô com a vértebra fodida, caralho! O Henrico, eu usei equipamentos de última geração aqui pra identificar o que você fala. E você fala aralho, né? Então o, o, esse termo também usado é como se fosse um foda-se. Que é a mesma coisa. Quando você perde a mão mesmo e tá entregue ao destino. Então vamos lá mais uma vez. Henrico fazendo aqui da filmagem One-Handed. Yes. Aclito. Sabe qual que foi o... É <risos> trocou de pele forte, irmão queimadura até 225 graus aí no mínimo, então bom, esse é um melhor pra você, filho solta a moto a próxima vez, viu não fica com ela não, porque, meu senão você vai trocando de pele, você é louco, velho nossa então tá, é... tudo errado é o que eu posso falar, né aqui, o que, que eu vou analisar aqui, fala pra mim, filho Hein? Se você mesmo já sabe não sabe, você sabe, eu sei que você sabe, então não segurem a moto com uma mão só, nem use o celular para gravar, e cuidado com os aclives da vida, os aclives da vida são nervosos, não só os declives tá bom? Próximo. Valendo pessoal, ó, Hélio Oliveira, pra quem não sabe quem é o Hélio, era um personagem que a gente jogou muito no cara a cara, sobrava pro final direto, era careca. Tinha cabelo só na lateral aqui. Não sei se é a mesma coisa, o Hélio. Todo Hélio que eu conheci, ele tinha um pouco de carecose celular. É, mas o que a gente vai falar mesmo é do Bob Jeff. Bob Jeff tá aí. Coroa. Bob Jeff coroa. Salve, Eduardo. Aqui é o Hélio na torcida pela sua recuperação. Obrigado, filho. Estamos se recuperando. Teve até um professor que falou que eu não podia ficar virando muito. Eu já tô vindo pra caraca. Então a recuperação tá meio estragada, mas vai ficar luxo. Vai ficar luxo. Só nascendo de novo pra ficar 100% zero. Mas eu vou deixar zero. É, eu vou deixar zero. Eu vou deixar zero. Enviando o vídeo da queda do nosso amigo Bob Jeff, famoso coroa na sua XJ, usando o rosto 3 3033. E esse 3033 é o quê? 33 na traseira e 30 na dianteira? Que aí já tá errado. Ou ao contrário? Se por ao contrário tá bom. Mas vai, vai. Quente. Na estrada do Manzagão, no estado do Amapá, rolê em modo B, light. Já andamos há bastante tempo e com muita frequência nesse trecho. Acho que ele começou a copiar o traçado do MT-09. Já pelo retrovisor e na, hora... e na hora que a MT passou, ele ficou na dúvida do traçado, se confiava ou se fazia como o seu costume, não se, dec... não se decidiu e passou direto. A observação coroa já tá bem, segue o vídeo, eu fico com o vídeo. 96 velho, mas é de 2021. Qual o rocal que vocês estão usando, ó, seu É Só pra gente saber aqui pra.. você aqui deve ser o modo B. Vamos ver. É o modo B é um pouco de corte. Vamos ver o modo. Vamos ver se tem um modo A. Aqui ó, Bob Jeff. Black Jeff Bob. Ó, Bob Jeff é bom pra caraca, né? Eu gostei do nome. Não se emocione se vocês verem capoava tipo um Bob Jeff, escrito na frente do tempo. Se pegar tá todo nome de estresse, sou eu, né? se você, vocês sabem disso. É Opa! Esse traçado é o frequente, hein? Esse traçado é o bom. Ó, passou o Bob Jeff. É mundial também, viu? Mas médio. É... Peraí eu que fazer algumas, eu vou ter que fazer algumas leituras. Vou ter que fazer algumas leituras que pode ser que eu, eu, eu li alguma coisa errada aqui, peraí. Já andamos bastante tempo e com muita frequência nesse trecho. Começou a copiar o traçado da MT-09. E ele ficou na dúvida se copiava ou se fazia como se já era do seu costume. Então ele fez o que é de costume, é isso? E aí não se decidiu e passou direto. Agora, veja bem, veja você, é, esse é o traçado da MT-09, então que é um traçado com certeza eu jamais seguiria, né? Porque essa tomada de curva usando as duas pistas na pela contramão, mano, isso aqui é Bob Jeff e Suicide Bob, né? Então, o Suicide Bob e Bob Jeff, aí fudeu, isso aqui é loucura. E aqui tava tudo certo também. Agora, na minha opinião, o Bob Jeff fez o que ele tava acostumado a fazer. Ah, Bob, você também dá uma comidinha de, de, de faixa amarela, tartaruguitas. Você faz o... É, então. Deixa eu voltar mais um pouquinho, peraí, Bob. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vê aqui onde é que decora. Vamos ver. É, você já vê que, assim, acaba se perdendo um pouco, né? É, chega num um ponto da inclinação, onde está beleza, confortável para a cabeça e depois dali para. Provavelmente está mais em, em pé na moto, no leito race, não trabalha tanto o posicionamento e aí fica mais rendido a situação que é o que limita aqui ó, aí tem que comer mais pista, começa a pegar aquela coisa. Então assim, precisa dar uma treinada um pouco mais no posicionamento, bora, sair mais da moto, usar mais o joelho, bem a seu favor para não ficar tão até tipo 40 graus para entendeu? Pra poder fazer umas inclinações um pouco melhor e é acreditar um pouco mais de produto. Aí aqui ó, pegou o Z, pegou isso aqui, aqui eu, o outro ali é loucura massa, mas aqui eu acredito que foi uma coisa meio que o target, o target errado, perdeu o timing, tá acostumado a vir até um certo ponto, precisou demais, não tinha com o que fazer e passou reto porque é uma curva assim com o e aí já era. Então Bob Jeff, é que quando fala muito Bob, eu lembro do Bob Set lembra? Que era antiga lá do, do Pride? Vai lembrar do Bob Sepp agora. Mas Bob Jeff, é o seguinte, faltou um Bob Track aí, um Bob Curso, para você ficar um pouco mais afiadão e fazer um Bob Roller B. Que é, na verdade, o traçado B, tenho certeza que é o Bob. Então, faltou um pouco disso aí, tá? Bom, filhos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardem o próximo. Estamos chegando total. Obrigado por assistirem. Obrigado por mandar os vídeos de vocês. Certo? Fiquem com Deus e se cuidem. E um 2022 maravilhoso pra todo mundo. Ai!